E uh, eu não estou a dizer que, de repente, todos os administradores têm que perceber o que é que são as redes sociais, mas tem que haver essa humildade de perceber que eu não entendo disto e vou é garantir que me vou rodear das pessoas certas que entendem disto, porque eu tenho que gerir bem e não tenho que saber, porque é impossível. O digital é um mundo tão grande uh, que quem quiser sentir que domina o todo vai dar em maluco porque é impossível sermos especialistas em tudo, mas temos que ser curiosos e estar abertos a isso, ou então garantir que temos as pessoas certas e que depois confiamos. Porque, de facto, é muito difícil e frustrante quando estás numa reunião em que te pedem para apresentares uma estratégia digital. E claro que, invariavelmente, a tua estratégia digital vai ter uma parte redes sociais e o interlocutor máximo que está contigo na sala não percebe absolutamente nada do que é que estamos a falar e faz perguntas que de repente enfim, era bom que se nós nós como ainda não somos robôs o nosso body language às vezes fala muito e de repente podemos ficar com uma cara tipo como assim não sabes o que é isto porque é sobre isto que vais ter que tomar uma decisão então como é que é possível tomar uma decisão sobre algo, sobre coisas que nós Desconhecemos totalmente e isto, infelizmente, acontece muito nas, nas reuniões e, portanto, das duas uma, ou nós fazemos uma reciclagem grande e garantimos que essa reciclagem é feita no todo e há empresas que o os, que os estão a fazer. Eu posso dizer que há uns seis, sete meses fui dar uma, uma formação sobre influencer marketing e, e redes sociais à Porto Editora e fiquei agradavelmente surpreendida, quando percebi que a administração toda estava na sala. E eu disse, bem, isto é incrível e é espetacular, uh, porque lá está, é uma humildade de... O mundo todo está a dizer que esta coisa é importante e nós todos, do, das várias gerações que estavam na sala, nós todos queremos entender um pouco mais disto eu acho que isso é, é de louvar um, essa atitude e essa humildade e acho que isso é o, é o caminho certo. Agora, como sabemos, isto não se vê, não se vê todos os dias e, e deparamos muitas vezes com situações de arrogância extrema em que se diz que, não, claro que nós temos que estar na televisão ou temos que fazer coisas que nós dizemos. E atenção que eu não estou a desprestigiar de forma alguma a televisão, porque a televisão continua a ter o seu papel. Um, ainda no outro dia falava, por exemplo, uh, dos reality shows. Os reality shows são uh, trend topics do Google. Estão nas pesquisas, uh, quer se goste ou não goste, eles estão, é o que as massas estão à procura, mas eles acontecem na televisão e depois têm um lastro gigantesco uh, digital. E, portanto, é este transmídia e saber que nós estamos Começa ali, mas depois estende se e faz parte da, de uma conversa diária das, das pessoas, mas quando se propõe em planos mais arrojados, em que decides porque tens, porque sabes que é o caminho certo para a marca, com níveis de investimento mais baixo que tens, é falar só... Uh, em ambiente digital e depois o teu cliente que se calhar tem que é dos que está lá atrás diz não não mas eu quero uma e por que que não estamos na televisão e por que que não estamos uh, enfim e aí depois temos que fazer com que as reuniões se estendam para formações uh, ou então às vezes as coisas não vão para a frente porque ok se eu não sei se eu não entendo então isto não está certo portanto aí sem dúvida Uh, temos um problema e, e vemos muitas vezes esse gap brutal que existe mesmo dentro das próprias empresas para a frustração das, das equipas, porque temos equipas às vezes uh, espetaculares que estão a, a querer cortar com preconceitos, com estereótipos, com isto sempre se fez assim, mas depois há um decisor final que diz, não, isto ainda se faz assim e, portanto, vemos coisas incríveis a ficarem na, na gaveta, não só na nossa gaveta, mas na gaveta dos próprios marketeers que queriam arriscar e fazer e depois, uh, no final uh, o, o decisor final não, não permite que as coisas avancem nesse, nesse sentido e, e por isso é que de repente, no outro dia, numa entrevista, me perguntavam ''Ai, ah, e porquê que Portugal, em 40 anos, teve o pior desempenho de sempre em carne E nós dizemos ''olha, porque... não é porque não tenhamos a capacidade de ser criativos''. Antes, pelo contrário, temos muitas provas de que conseguimos ser criativos. Às vezes precisamos de ir para fora, uh, outras vezes precisamos de criar os nossos, os nossos negócios. Um, mas, de facto, continua-se a pintar muito dentro do quadrado e a fazer coisas cinzentas e a achar que basta comprar um plano mais digital e depois dizes, ah, é isto? Então, se calhar se vais continuar com isto, por que depois não, não subsais, porque fazes cinzento e as pessoas precisam de ver outras cores.